E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Terça-feira, vídeo novo, diquinha nova. E o que, que o professor veio aqui de novo, como todas as terças-feiras, passar para vocês? Mais uma dica. Lembrando que a dica é coisa rápida, não é para ficar aquelas coisas... Ah, porque é? Por é? gramática? Não, é para você fazer anotação, entender, simples, entender de maneira rápida, tá? Quando usar uma coisinha e outra coisinha. Que essas coisinhas hoje ser hoje, que essas coisinhas hoje serão a palavrinha which e a palavrinha what. Olha lá, por que, que muita gente confunde? A palavrinha which and what, se você usar elas como qual, gera um conflito. Por quê? Porque elas têm a mesma tradução. Quando usar um, quando usar o outro? What é usado para perguntas onde a resposta ela é ilimitada, ela não tem limites de opções. Por isso que eu pergunto, what's your name? e não which's your name. Porque What's your name? você pode me dar qualquer nome do planeta. Até o pior deles, Fulvio, por exemplo. Okay? Se eu quiser saber o número do seu telefone, eu pergunto What's your phone number? Por que eu não usei o which? Porque você pode me dar qualquer combinação de telefone do planeta. Já a palavrinha which é a palavrinha a qual fazendo perguntas quando eu tenho uma, um limite de opções. Exemplo, eu tenho uma lista de nomes para entrar em uma festa, eu quero saber qual é o seu, daqueles ali. Eu pergunto Which name is yours? Which one is yours? Por quê? Porque eu tenho vários ali dentro. Eu quero saber também qual é o seu telefone desses cinco que eu tenho aqui. Which phone number is yours? Porque eu tenho cinco. Eu meio que limitei as opções. A Talk to Me hoje, ela está ela fixada em um endereço, mas você não sabe. Se você quiser me mandar um presente, por exemplo, fica à vontade, viu? Se você quiser mandar um presente, por exemplo, você pergunta para o Fúvio, What's the address? Qual o endereço? Por que eu usei o what? Por exemplo. Porque eu posso te dar qualquer endereço aqui de Bauru. Já se eu tenho 5 Talk to me, que é um sonho, quem sabe um dia eu tenho 5, 10 Talk to me e você quer me mandar um presente para qual eu estou? E você vai perguntar which address? Qual desses 5? Qual dessas 10 endereços que tem? Eu mando para você. De quem é simples. Diquinha é top, então lembre-se, what é quando a resposta ela é ilimitada, não tem limite de opções. O which não, o which eu vou estar sempre te dando opções limitadas de escolha. Beleza? Bom, então é isso, garotinho. Então é isso, garotinha. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido, tá? Naquele esqueminha de sempre, dá uma curtida nesse vídeo, dá um joinha, compartilha com a galera, deixa um exemplo aqui embaixo nos comentários, que eu venho, eu corrijo e falo pra você se você acertou ou não. Beleza? Boa semana a todos! Semana que vem eu volto com mais dicas pra você. Fui!